Oi pessoal tudo Oi. bem? Saudade de vocês. Faz tempo né? Uhum. <risos> Faz uma semana. Não, menos de uma semana. Mas hoje o vídeo que a gente veio deixar aqui pra vocês ele é... ele vai ser Curto bem curtinho. Curto e grosso <risos> não. Não, é só pra contar uma super super novidade que a gente tem pra contar pra vocês, que vocês já sabem obviamente porque é o título desse vídeo. Mas eu queria primeiro, são três coisas que eu tenho que falar nesse vídeo, três coisas bem importantes. Primeira, um beijinho para a princesa que a gente conheceu esses dias, que eu não vou citar o nome aqui para não ir para Parate na casa dela, é isso que eu <risos> falei para ela. Mas eu prometi para ela que eu ia dar um beijinho, mandar um beijo para ela no próximo vídeo que eu fizesse. Então aqui estamos nós, mandando uhum. um beijinho para você, querida. Muito especial. Segunda coisa bem importante, essa semana eu não consegui postar vídeos até agora porque as minhas costas. Ai, ai deu. Deu piti de novo. É. Quarta-feira, na semana que vem, eu tenho uma consulta com um novo médico para ver se uhum. a gente descobre de uma vez por todas o que está acontecendo. Uhum. Então eu queria muito pedir a oração de vocês para que... que eu fique melhor logo, porque está sendo bem chato isso. A gente tá hoje indo pra uma casa de montanha, um, no, com os nossos amigos, que vocês já conheceram aqui no canal. A gente vai filmar lá e vai mostrar uhum. pra vocês depois. É, e seria a minha primeira, assim, era o primeiro dia que eu tava crente que eu ia conseguir esquiar esse ano. Mas não vai dar, porque eu estou... Debilitada. Debilitada. <risos> <risos> mas semana que vem a gente volta, eu prometo. E aí eu vou começar a colocar de novo os vídeos ainda, uhum. né, da semana passada e tal, que, que tem pra mostrar pra vocês. Aham. Uhum. Mas esses dias eu postei no Instagram lá. Falei, gente, a gente entregou a nossa carta de aviso aqui que a gente tá saindo do apartamento em três meses. Mas a gente não tem um outro apartamento ainda pra morar. <risos> e daí eu falei, a gente vai pra um lugar super... Aí o Instagram cortou o meu vídeo <risos> Bem nessa hora, o pessoal ficou todo Porra, oh, Carol, corta o vídeo Bem na, na hora da notícia só pra, Que interessa, Só né? pra provocar, pessoal Não foi de propósito Foi sim. Então, enfim, a gente tá aqui agora Para contar oficialmente a notícia Pra vocês de que nós vamos nos mudar Para O Japão <risos> Que loucura. Agora você, explica porque você, é sua culpa isso. É, é minha culpa. Então, vocês sabem que no meu trabalho eu tenho viajado, tenho feito alguns projetos diferentes, como em alguns vídeos a gente já falou, e esse agora é um projeto é, um pouco mais demorado. Então, a ideia toda é que a partir do dia 1º de maio nós vamos nos mudar para o Japão por pelo menos três meses. Pra participar desse projeto junto com um parceiro nosso que fica lá no Japão Eu vou começar a fazer aulas de japonês no final desse mês para poder aprender um pouco, um básico para poder conseguir tentar me comunicar com as pessoas lá que não sejam em inglês E nós dois vamos passar pelo menos três meses morando no Japão ah! Na ilha de Shikoku Shikoku! <risos> Esse nome sempre me faz rir Ai, ah, eu tenho maturidade, né? De uma menina de 6 anos É verdade Chicoco Nossa, a gente vai morar no Japão É muito doido isso é Ai, ah, eu tô morrendo de medo de ir no mercado E não entender hum. nada dos rótulos E não saber o que comprar Produto de limpeza, essas coisas assim Mas agora a gente tem uma amiga nova também Aqui, a Angela Inouye ela também tem um canal aqui no YouTube e ela mora no Japão. Uhum. Então eu já tenho pe pedido algumas dicas pra ela e <risos> tal. Inclusive a Angela falou da gente no Instagram dela esses dias. queria agradecer também, Angela, muito obrigada pelo teu carinho. E a gente tá animado pra viver essas aventuras que a gente uhum. não tem noção, assim, de... E gente, Japão, Japão, eu nunca imaginei que eu ia nem conhecer o Japão, assim. <risos> pra ser bem sincera, não tinha muita curiosidade também, de visitar, de conhecer o Japão mas agora a gente vai morar lá por alguns meses vai ser louco, vai ser, uma lo experiência muito, legal, vai ser muito doido e a gente obviamente vai levar, vai levar vocês, vocês junto. junto. <risos> então agora a gente tem aí três meses pra começar a se preparar colocar todas as nossas coisas em caixas e uhum. fazer todos os preparativos aqui mais detalhes vão um, um vir na sequência, uhum. mas a gente só queria contar essa novidade para vocês que nós todos estamos indo juntos para o Japão daqui a pouquinho. Então muito obrigada por uhum. assistir esse vídeo, acompanha a gente. Se você não é inscrito aqui no canal ainda se inscreve porque tem, olha essa é uma das aventuras que, que tá vindo esse ano. E a gente tá super animado pra continuar dividi dividindo a nossa jornada com vocês. Continuar uhum. fazendo vocês parte da nossa jornada. Vocês são muito, muito, muito, muito mesmo especiais uhum. pra nós. Logo, logo vem o vídeo também contando como foi a nossa consulta ontem uhum. no, no Clínica de Fertilidade. Muitas novidades, gente, pra um vídeo só. <risos> Vamos ficar por aqui hoje. Obrigada. Um beijo pra vocês, bom final de semana. Uhum. Até. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Pongo, dá tchau pra eles Tchau pessoal Continua acompanhando a gente Porque Eu sou a estrela desse canal aqui Na verdade E eu quero ver vocês dando muita curtida Nesses vídeos, comentando Falando que eu sou lindo, gostosão E é isso aí pessoal Até a próxima, tchau